bande guru padad dandam bhaktabinda samanitam Sri Chaitanya prabhu mbande nittananda sahoditam Sri Nanda nanda nangu bande radhika charno dayam Gopi jano sama yukta manoharam Bancha kalpata ruvasya ki pásindhu vevacha, patitánam pavanebha-vaishna-vibhyo-namo-namo, mukhaṁ karo-di-vácha-laṁ haiti giriṁ haiti-giriṁ, bandhi Vishnavakti pade devi sattavatvei namu namaha Narayana namaskritta noruncha eva noruttamam Deving sarasvating vyasam tato jayomudire Sankirtane kishno kato podes Gauri apatrasha prakasanicha guru bhakti jukto Bhakti pramodaksha jago barunyam. Deyam sadha paribhavagnam babishtudhuham. Te thas padam vitatiham virinchanutam saranyam. Vetatiham panatapa levhavadiputam. Bande mahapurusate charuna ravindam. Jatpadapallavanakachandam anichataya bispuriji jita kimabhigabhavadusu adarsh, purna nuragra sasagra saramurti, saradhi kama e kadam karam karas, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Adyayitagadhara Sivasadhi bhakta Bhaktavinda, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Adva Gada Dharo Siva Sadihi Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Rama Hare Rama Rama Ram. Adhanulam bitahujau kanaka budhati Sanketanai kabitaru kamala yataksho Vishambharo vijabharo yogadhar mafalo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram, Ram Hare, Hare Namami gange tava panakam sura surair vandito divarupam chamuktin sinitam Bhavanurupena nurupe nasada naranam ganga taranga jata kalapam gauri nirantara bibushi shi tobam bhagam narayano priya gumadam paharam varana sipurapati bhaja vá gí sa Lakshmi-ja-svaca-bhakshasi sya as sambhi Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare Rama, Hare Ram rāha muhari hari hari Bhaje bhajaika mandanam Samastha-pāpukhandanam Bhaje sadayi vana dana dana sadayi vana dana dana bajey bajey kamandana Sadaibhananda nandana gaudiya Gosthipati Gaudiya Gosthipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada O Paramahamsa Jagatguru, Guru Universal, disse Aqueles que são devotos da Gaudiya Mata Transcendental verdadeiros eles nunca querem receber nenhum tipo de pratista, nenhum tipo de fama, nenhum tipo de aplauso. Eles não esperam, eles não esperam nada em retorno ou do que quer que eles façam. Gaudia Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse, aqueles que são verdadeiros devotos da Gaudia Mata Transcendental, eles nunca demandam. Eles nunca querem luxúria, dinheiro ou fama. Talvez eles tenham algumas qualidades especiais, alguma expertise, alguma capacidade, alguma educação, alguma formação, mas mesmo assim, para qualquer seva que eles fazem, eles não querem, eles não querem receber nenhum retorno. Nenhuma, nenhum pagamento por nada. Nenhum aplauso. Eles vão sempre dizer tudo está sendo feito pelo guru, pelo guru Deva. Eles sempre querem atribuir todo o crédito a um ponto original. E qual é esse ponto original? O comportamento de Shrimati Radharani. Shrimati Radharani Charan ou o próprio Nityananda Prabhu, se nós não estamos ainda levados no ponto de, irada, de falar de Radharani, Então, Shira Bhakti Siddhanta Prabhupada, ele disse, talvez os Vaishnavas tenham capacidades, excelências, mas eles nunca vão reservar crédito pessoal para nada disso. Seja pregação, coleção de dinheiro, arrecadação de doações, é? Eles vão dizer: tudo isso é feito pelo Senhor Supremo. Um devoto verdadeiro da Gaudiya Mata não está interessado pelo quanto ele pregou, por quanto filosofia perfeita ele pronunciou, qualquer serviço, qualquer escrito, nunca. Eles não desejam crédito pessoal. Ele diz: tudo foi feito pelo Senhor Supremo. Isso é verdade. O Pada vai dizer que os devotos puros da Gaudiya Mata Transcendental, eles atribuem todo o poder à fonte original do poder. Tudo vem de Krishna. Por que, que você vai bater palma para mim? Eu não tenho nada é, que agradecer ou receber mérito. Tudo foi feito pelo Guru Varga, pelos Vaishnavas. E nós vamos segui-los nós vamos desenvolver esse tipo de humor. Nós estamos muito interessados em Vaishnava Pratista, não em Pratista, na fama que nós damos aos mestres, e não na fama pessoal. Vocês podem me dar fama, mas eu sei que essa fama não vai tocar o meu coração, porque só meu Guru pode receber isso. Meu Guru Maharaj, pode dizer que ele quer me dar a sua pratista. Não, mas eu vou devolver para ele. E ele vai devolver para o Guru dele, Prabhupada Bhaktisiddhanta. E Prabhupada Bhaktisiddhanta vai devolver este crédito, esta fama espiritual, ao seu Guru, Shilagurag Shuradas Babaji Maharaj, e assim por diante. Se você não devolver essa pratista, essa fama espiritual para os Vaishnavas, você vai cair. Se você falar, eu preguei, o que você fez? Vocês não fizeram nada, eu preguei. Isso também derruba uma pessoa. Essa é a condição. Funciona dessa maneira. Nós sempre cantamos muitos báginas, mas nós não entendemos o significado, nós não realizamos os significados. Isso não podemos nós não realizamos que os passatempos de Mahaprabhu são como um comentário aos passatempos de Krishna e que nós não podemos ver Vrindavana porque Maya colocou uma cortina diante dos nossos olhos. Pela misericórdia de Goranga Mahaprabhu, pela misericórdia de Goranga Mahaprabhu, os nossos Goswamis, eles conseguiam enxergar a verdade transcendental. E nós repetimos isso nos kirtanas, que os seis goswamas, eles são como seis grandes bocados de prachada para nós, seis colheres de prachada que nos foram deixadas. Prachada é a misericórdia do Senhor, né? esse é o significado de prachada. Então tente entender as palavras dos Kirtanas, dos bhajanas que nós cantamos. E as pessoas não entendem o que significa que eles são três, seis pratos de prachada, seis porções de misericórdia. O que, que você quer dizer com isso? A poeira dos pés de lotos desses grandes gossames são nossa, são nossa prachada, são nossa misericórdia. E você não entende o que, que isso quer dizer. Significa que nós podemos comer a poeira dos pés de lótus deles e nos alimentar e nos alcançar a misericórdia. Mas o que significa isso, Maharaj? Alguém poderia perguntar que a poeira dos pés de lótus dos, dos goswamis são cinco preparações de prachada que nós vamos, que Krishna deixou para a gente comer? Como assim? O, sec, o significado é muito secreto. Não significa que você vai comer arroz, chapati. Não. Isso tem um significado alegórico. Isso significa que os nossos órgãos dos sentidos sempre querem se alimentar de alguma coisa, os nossos os olhos querem ver coisas, nossas línguas querem experimentar coisa, nosso ouvido quer ouvir sons, e você tem que dar alguma coisa para eles. Mas nos kirtanas está escrito, neste kirtana está escrito que os cinco sentidos eles estão divididos entre Karmandriya e Gyanendriya. Nós vamos falar de Gyanendriya. O que, que é Gnana? Conhecimento. Então, eles são canais para absorção de conhecimento. Então, nós podemos purificar os nossos sentidos, hein? purificar nossos olhos querendo ver a beleza dos Goswamis, dos pés de lótus dos Goswamis da poeira dos pés de lótus dos seis Goswamis. E cada um dos nossos sentidos, nós os purificamos dessa maneira. Nossos ouvidos devem querer sempre ouvir as glórias das partículas dos pés de lótus dos seis Goswamis. Como nós falamos isso, o dia que... Lembra-se dessa aula de Shambhava? O dia que nós virmos a beleza da poeira dos Pés de Goswami Padre, nesse mesmo dia, nós vamos descobrir como nosso coração ainda não está, está imperfeito, está sujo, feio. E pela guia de Rupa Goswami pela sua misericórdia, eu vou decorar meu coração, eu vou limpar meu coração, para que Krishna se interesse em me ver. Um coração tão lindo, como uma linda donzela, uma na minha forma transcendental. Então a minha língua, ela tem que sempre desejar o sabor da Charanamrita que lavou as deidades. meus ouvidos, meus olhos, meu nariz, minha língua, todos os meus sentidos, o meu intelecto, a minha mente. A mente é o sexto sentido, não é? Então, assim nós queremos, devemos usar esses sentidos para tomar a prachada dos seis goswanis. Então, dessa maneira. Então, eu queria falar de um ponto muito vital. O que quer que você faça, você tem que é, tirar uma soma do ponto de vista do conhecimento. Qual é o fruto do que você faz? Então, a Maharaja está falando agora do Varnashram Dharma, dos, dos diferentes é, ashrams da sociedade. Nós falamos sobre isso. Tá? São, quem são os ashrams? Então, é, são os shudras, vaishas, kshatras, brahmanas. Mas se alguém chega na consciência máxima, isso não temos utilidade nenhuma. A consciência dele foi acima do limite da organização da matéria. Quando a sua consciência deixa o limite da organização social deste mundo material, então não precisa mais de Varnashran Mas se você ainda tem algum tipo de é, condicionamento, você vai ter que seguir o Varnashran e você não pode usurpar o, de, o direito de outras pessoas. Ele faz de acordo com a, condi a condição dele, de acordo com o seu estágio. O Senhor disse para categorizar toda a sociedade. Eu tive que segregá-la, dividi-la para poder organizar a sociedade, para que existesse um sistema de evolução científico. Krishna explica: Talvez, de acordo com os seus samskaras precedentes, você seja um, um brahmana, mas você vai trabalhar com couro. Como assim? Então não vai funcionar. Se você nasceu para ser um brahmana, como é que você vai trabalhar com couro de vaca morta? Talvez você seja um Kshatriya de acordo com as suas estrelas, com os seus talentos. Mas quem sabe alguém coloque você para trabalhar como Shudra, limpar coisas, hein? servir. Você nunca vai alcançar evolução, você não vai conseguir ser feliz nessa posição, pois ela não é uma posição que foi designada para você. Então não há evolução. O sistema foi todo despedaçado. Os Shudras hoje em dia estão sentados, sentados na posição de ministros. Eles não têm conhecimento, não têm casta, não têm família, não têm estudo, não têm preparo, não tem nada. Não tem nem honestidade. Então todos os líderes políticos. Os reis, eles deveriam estar ah, sob a guia de um grande filósofo, de um grande ah, pensador, de um sábio. Os ministros, os, os políticos, eles têm que obedecer a filosofia perfeita. Não precisamos imaginar que em Kaliuga, por exemplo, esses mesmos líderes alcancem a filosofia absoluta. Mas se eles tivessem pelo menos uma visão filosófica sofisticada do mundo, uma boa moral, uma boa ética, uma boa uma boa um comportamento austero e rigoroso. Não precisaríamos nem falar do Bhagavad Dharma. Que era conhecido pelos reis santos como Parikshit Maharaj, como Prito Maharaj, como Ambarish Maharaj. É por isso que a Terra, naquela época, alcançava um sucesso extraordinário do ponto de vista espiritual. Mas nós poderíamos dizer que, pelo menos, os ministros, os reis, os políticos, fossem bons filósofos para enxergar alguma coisa, entender o que é o futuro, o que nós precisamos fazer, qual é a minha condição, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Caso contrário, tais pessoas vão se comportar como animais. Então o senhor havia organizado essa sociedade em quatro divisões, brahmana, kshatriya, Vaixa e Shudra. E agora está tudo despedaçado. Ninguém segue mais nada. Um Shudra se casa com uma moça Brahmana. Isso destrói a sociedade, não tem um fator genético puro. Não tem uma evolução organizada. Então, até que você corte esse, essa amarra material, você vai ter que seguir o Varnashurandharma. Mas no curso do seu Varnashurandharma, como você consegue isso, qual é a utilidade disso? Ah, isso aos poucos vai te fazer desenvolver conhecimento. Hoje ou amanhã, nesta vida ou na próxima, você vai alcançar acesso a esse conhecimento eterno. Por isso Krishna diz no Gita, foi para isso que foi feito o para porque as pessoas evoluam aos poucos, sucessivamente. Está escrito que é muito melhor Seguir seu próprio caminho de acordo com o seu próprio samskara, do que pular para a posição de alguém, alguém que esteja mais elevado. Não, é, esse verso que significa que nós não devemos usurpar a posição dos demais, senão, caso contrário, nós não alcançamos nenhum benefício. Então o seu dharma, seja ele qual for, é muito melhor do que usurpar o dharma dos demais. Se você usurpar a posição alheia, você vai acabar sendo destruído pelo karma. Então Krishna organiza um sistema para que isso não ocorra. Então nós estamos agora falando sobre como alcançar uma conclusão definitiva sobre o que você faz. Se você faz qualquer coisa como um louco, o que, que você vai receber? Ou se você segue uma, um cotidiano organizado, o que, que você vai receber? Você é obrigado a pensar no que você fez antes, não é? Por que, que você agiu dessa maneira ou de outra? Shilabhakti Thakur disse a mesma coisa. O um comentário do Gita de Bhaktivinoda Thakur. Então, Bhaktivinoda Thakur disse: ele queria indicar que tudo o yoga é orientado através da matéria. Se um Harikata e um Kirtan é feito pelo devoto puro, isso não tem nenhum, nenhum erro, nenhum problema. Mas se o um falso Vaishnava vai dar Harikata, isso é um problema. Muito bem, o que quer que você faça? Você tem que colher os frutos, entender o que, que você está recebendo daquilo que você está fazendo das suas atividades. Então, você vai fazer uma coisa pensa, o que, que eu vou receber espiritualmente dessa atividade? Faça-se essa pergunta. Caso contrário, você não vai conseguir progredir. Se pergunte, eu vou fazer isso, isso vai me trazer algum benefício espiritual? O que quer que você faça? Qual é o propósito de que você faça? Então, entenda a soma final disso. Tente extrair um conhecimento do que você faz. Se o que você está fazendo não traz conhecimento, então você é um louco, como um animal. Então, agora eu vou dar um exemplo, pela ajuda do qual você pode, você pode realizar este ponto. Então, você pode ter dúvidas se você não entender esse ponto. Então, por isso eu vou esclarecer isso, diz Shambhava. Havia um brahmana muito eh, elevado, só que... Não, ele não era muito elevado, ele era uma boa pessoa, mas ele era um homem de negócios. Ele estava trabalhando como um homem de negócios. Ele fazia grandes lucro, mas ele tinha muito apego pelo dinheiro que ele produzia. Então, ele lucrava muito, mas ele não dava nada para doação, não usava nada para adorar o Senhor. Mas para os membros familiares você deve gastar sempre alguma coisa. Mas ele, na verdade, era muito é, é, mão fechada com os familiares. Ele não queria gastar dinheiro com os familiares. Nem com eles ele queria gastar. Então, finalmente, os seus familiares ficaram bravos. Ele está ganhando tanto dinheiro e não gasta com, com a família? Por que ele está fazendo isso? Então, essas pessoas. Ah, ficam bravas com ele. Um dia, então, o que acontece? O rei. Vai mandar uma mensagem. Ele manda fazer uma, um balanço, uma revisão de tudo que esse homem estava ganhando. Ele manda fazer um, uma auditoria e o rei vai ver que ele estava fazendo coisas erradas e ele toma a propriedade e o dinheiro desse homem. E depois o que acontece? está levando sua vida normal, este homem, e um dia, ele não leva, o rei não leva todo o dinheiro, ele leva uma grande quantidade, e uma vez os bandidos roubam todo o ouro que ele tinha guardado ainda em casa, joias, tudo, os bandidos levam tudo embora, até um pouco de cash que ele tinha em umas caixas em casa, eles levam embora, tudo foi levado então. O rei já tinha tomado uma grande porção e agora o resto. Quando todo o dinheiro se foi, agora os membros familiares recebem uma chance. Eles começam a insultá-lo. Ele nunca gastou dinheiro para a família apropriadamente. Então eles vêm e expulsam ele. Faça, eles dizem, vá embora, seu inútil. Vai embora. E agora o que fazer? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho mais empresas, não tenho mais trabalhos, os foram embora, não tenho como pagar ninguém, minha família me mandou embora. Então finalmente esse homem, ele pensa, Cheio de ansiedade, ele pensa. Onde, Para onde eu vou? Que, como que eu vou chegar? Onde que é que eu vá? Que situação que eu estou? Como que isso aconteceu na minha vida? E de repente, ele pensa, bem, talvez seja a bênção do Senhor Supremo. Por que eu vou achar isso tudo negativo? Eu vou ter que pensar isso de uma maneira positiva. santusto dari hati witni mm -hmm. nunam nischitam jeno eno dasanitam so that i am already put in this condition. talvez o senhor esteja feliz talvez comigo e por isso ele me pôs nessa condição talvez seja uma benção you know, e esse brâman ele se God consolou God. Pensando nesses tópicos transcendentais, não? Desse tatuagyan, este conhecimento que diz que tudo o que nos ocorre é bênção do Senhor. Ele pensa, eu estou por volta dos 60 anos, então não falta muito para morrer. Do meu nascimento até aqui, o que, que eu fiz na minha vida inteira? Ele se pergunta, só comi, dormi. Não fiz nada além disso, não fiz nada auspicioso. não cantei os santos nomes, não fiz nada. Eu tenho certeza que hoje o Senhor ficou satisfeito comigo, por isso que Ele arranjou essa situação na qual eu não tenho mais para quem pedir ajuda. Para que eu descubra que o meu suporte é somente o Senhor Supremo. Nem mulher, nem filhos, nem amigos, nada. E agora ele vai desenvolver conhecimento espiritual. E ele decidiu tomar sanyas. Ele tomou mantra de algum guru. tridanda sanyas. Para controlar a sua mente, seu corpo e sua fala. Então ele decidiu tomar sannyasi. Então ele ia punir sua própria fala, punição para o seu próprio corpo e punição para a própria mente, se eles se sentissem atraídos pela matéria. E ele alcançou o sucesso. O Guru Pada Padma me contava desse, desse, dessa, dessa personalidade para me fazer crescer, meu poder de resistência, para que eu pudesse tolerar todo mundo que me insultava, todo mundo que me atacava. Então, dessa maneira, Guru Pada, Padma, Bhakti Pramodho Purigo costumava dizer, ensinar para Shambhava. lembre-se a, a história desse Brahmani, que era um homem de negócios, lembre-se dele. Ele perdeu tudo, tomou o Sannyasi e finalmente agora estava livre de qualquer tensão. Se você tem cabeça, você sente dor de cabeça. Mas se você não tem nada, você não sente dor de cabeça. E agora estava livre, não tinha nada de material. Ele dormia muito bem no chão, em algum lugar ele dormia. Ele coletava madukuri, alguma esmola, ele não falava nada, ele ia na casa com um pote, se alguém dava alguma coisa, ok, se ninguém dava, ok. O que, que ele coletava o dia inteiro, às três da tarde? Ele chegava na beira do rio, então ele esquentava o fogo e cozinhava o que ele tinha ganhado. E depois ele colocava Tula e se oferecia ao Senhor Supremo, ele disse, olha, Senhor, hoje eu consegui só isso. Nem da batata me deram, tem só um pouquinho de arroz, por favor, aceite. Ele oferecia aquilo para o Senhor Mas, Supremo com uma folhinha de tulasi. Assim. E depois, com toda a tolerância, às vezes até sem sal, às vezes as pessoas não dão sal para os mendigos. E ele comia aquela prachada, muito satisfeito. É a arranja do Senhor do Supremo. Mas o contrário, por que alguém poderia encontrar essa situação? Então ele tinha um kamandalu, um pote de água. Uma vez roubaram o pote de água dele, e alguém roubou a danda dele. Disseram, ah, ele é falso, ele é um falso, vai sanear-se. E tiraram a danda dele, mas mesmo assim ele não falava. Ele, ele ficava em silêncio, eles forçaram ele a falar algo. Eles forçaram ele a reagir, as pessoas forçavam ele a reagir, mas ele não reagia. A Danda levaram embora, o Kamandalu levaram embora. E diziam, ele é, um ele é falso, ele é falso. Já, daí alguém cuspiu nele, alguém puxou o cabelo dele, ele se tornou um objeto de escárnio. todo mundo caçoava dele e às vezes ele mantinha a paciência o dia inteiro, quando ele ia oferecer alguma coisa para o Senhor Supremo. Ele finalmente ia aceitar a prachada. Algum menino mal vinha e fazia xixi na comida do pote, no pote dele. E agora ele não podia mais tomar a prachada por causa daquele menino malvado. As pessoas cuspiam nele, jogavam pedra nele, acusavam ele de ser um falso sanasse. Mas esse homem com toda a paciência não dava resposta nenhuma. O próprio Gora Govinda, o Shilagura Gishoradas Babaji Maharaj. Ele já foi apedrechado por uns meninos aqui e ninguém, ele não respondia, ele não ficava bravo. Jogavam um poeira nele, ele não respondia. Ele só dizia, ele dizia para Krishna e falava, olha, eu vou para Yashoda e vou reclamar. Porque você está jogando pedra em mim. Então como ele era um devoto puro, ele achava que estava em no o tempo todo. E todos os meninos eram Krishna. Eu vou contar para ela que você está me colocando nessa situação." Era a única reclamação que ele fazia. Dizia, Krishna, você está jogando pedra em mim? Vou contar para sua mãe. Quem pode ir nesse nível? Quem pode alcançar esse nível? Acima do corpo, do limite do corpo, quem é homem, quem não é mulher, quem é mulher, quem é, mulher quem, é homem, quem é homem, onde está minha propriedade, deixar tudo isso para trás. Praupada Bhaksidanta dizia, enquanto eu tiver apego, enquanto eu tiver apego por algo, até esse ponto, eu não posso cantar os santos nomes de maneira pura. Se eu tenho algum constante apego com o meu corpo e com as coisas relacionadas ao corpo, Até que tenhamos apego pelo próprio corpo e pelas coisas ligadas ao corpo, nós não vamos conseguir cantar os santos nomes de maneira perfeita. E se não houver Harinama puro, como que eu posso avançar? Eu preciso tomar o abrigo dos santos nomes, não? Os santos nomes são a coisa mais elevada. Sem tomar abrigo dos santos nomes eu não posso ir até Goloka Vrindavana, não? Então, Tente se lembrar, eu estou dando esse e exemplo, e quero mostrar de Shambhava, como os, si, os seis Goswamis, como todos os um, seus associados, como eles, eles faziam o bhajana, como eles cantavam os santos nomes, como é possível cantar os santos nomes Bajana daquela é maneira. Não Eles não estavam interessados em prachada, em dormir o dia inteiro cantando, dançando, escrevendo. Oh, meu Deus! <coughs> 24 horas por dia eles faziam só seva, que milagre, nós não conseguimos nem imaginar nem acreditar, todos os dias eles dormiam embaixo de uma árvore diferente, E falava olha essa árvore é muito boa, as folhas são largas, não vai chover aqui, eu vou ficar aqui sempre, não, não. Eles trocavam de, de árvore todos os dias para não se apegar àquela árvore. Imaginem isso. Como é possível? Eles não estavam preocupados aonde comer, aonde mendigar. E o senhor arranjaria de qualquer maneira, eles sabiam. E eles iam assim, viviam assim. Veja o estándar mais elevado. Então nós temos que ser gratos a esses Goswamis de maneira para sempre, por, por todo o infinito, por toda a eternidade. Nós não podemos retribuir o que eles fizeram por nós. Então nós não podemos... Agora nós vamos falar sobre como Gopalabhata Goswami descobriu Radharamana, por conta do amor extremo dele por Krishna, Radharamana se manifestou, foi forçado a se manifestar. Esta Vigraha de Radharamana ele é tão lindo que não dá para você nem entendê-lo. Então Gopalabhata Goswami, ele era muito. Ele ficou muito feliz. Ele não era de ir de um lado para o outro. Às vezes ele ia ver o Guru e às vezes ele ia fazer página em Sanket. Eu já disse isso ontem de Shambhava, entre Nandagrama e Varsana, na metade do caminho tem um lugar chamado Sanket. perto do Premasarova, que é um lago glorioso que Maharaj vai explicar em outro momento. Então logo depois dali tem esse lugar chamado Sanket, onde Krishna tocava a flauta para dizer que eu já cheguei aqui, na floresta. Então, Sankheta quer dizer indicação. E Este era um lugar onde Gopalabhata Goswami, Goswami cantava o Bhajana. Eu fui até o Bhajana kutir e disse agora, Shambhaba. E agora nós devemos agora, falar Estou dando a essência só, não desses tópicos de Shambhava. Então Radharamana se manifesta e é descoberta por uma, uma, específica, uma específica lua cheia, a lua cheia do mês de Vaishak. Muito bem, em Vrindavana, Banki Bihari é uma das deidades mais importantes. Em todo mundo conhece Banki Bihari. Essas deidades que foram descobertas antes, elas foram para Jaipur, para o Gujarat. Elas foram longe. Então, algumas deidades foram transportadas para longe. Então, as que ficaram são muito amadas. Radharamana está em Vrindavana e Banki Bihari também. quase deidades então, dessa maneira, muitas deidades importantes foram transferidas no curso do tempo, para Jaipur, para Karoli, mas no lugar dessas deidades, quando o Govinda Ji também se foram, eles instalaram Radha Govinda. As deidades originais foram para Jaipur, mas eles instalaram outras deidades com a mesma forma. Com o mesmo nome. Então outros Goswami acabaram instalando essas deidades, que são honradas da mesma maneira, como se fossem as originais. Então, eles tiveram que, os devotos tiveram que se ocupar do que fazer quando as deidades foram trans, serão levadas embora. Então, o que fazer enquanto as novas deidades não foram instaladas? O que houve? Vamos falar agora de Shambhava de Banki Bihari. É uma deidade famosa na Índia inteira, no mundo. Quem descobriu Banki Bihari, você sabe? Outro, outro Haridas, Haridas, não o Haridas dos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Um outro Haridas. Was by Haridas from Na floresta de Niduva. Naquela época, a Nidu era bem maior do que aquele jardim que tem hoje em dia lá. Mas naquela época, era uma floresta ali. Ele era um sado muito elevado. Ele era da Nimbarka Sampradaya, mas um grande sado. Totalmente desapegado como os Goswamis. Ele só honrava aquilo que ele recebia e oferecia. Ele era um grande kirtani, ele cantava de maneira lindíssima. Quando ele cantava alguma coisa, todo o meio ambiente mudava, ele tinha um sentimento profundo, transcendental. E eu esqueci de dizer que Rupa e Sanatana iam escutar Bhagavad Kata de quem? De Bhatta Goswami. Eu já expliquei que ele é o filho de Tapana Mishra, de Varanasi. Ele, na verdade, tinha nascido na Bengala Oriental, mas depois Mahaprabhu mandou ele ir até Varanasi, no curso dos passatempos. Então, ele é o filho de Tapana Mishra. Então, no momento de Goranga Mahaprabhu, na visita de Goranga Mahaprabhu, ele serve os pés de lotes de Goranga. Então, ele conseguiu comer os remanentes de Mahaprabhu, o que é raro até para o Senhor Brahma e para o Senhor Shiva. Então, quando o Mahaprabhu voltou para Bengala, naquele momento, o Mahaprabhu vai dizer: não casem esse rapaz, esse menino. Deixe que ele, se, que ele se eduque espiritualmente. Varanasi é um lugar cheio de universidades. Todos os tipos de educação são. É, são disponíveis em Varanasi, mas hoje em dia só está tudo contaminado por a Advaita Vedanta, Mayavadi. Mas aqui naquela época em Varanasi era como Navadipa, um centro educacional da Índia. Incontáveis panditas entravam, iam para Varanasi e eles passavam o dia inteiro aprendendo e ensinando. Está escrito no Chaitanya Bhagavata. Shri Vrindavan Das Thakur narra tal tá fato. Eles ensinavam tudo: lógica, Vedanta, os Vedas, os Upanishads, tudo. Navadvipa era tão importante que você não pode nem imaginar. Alguém. Imagine que alguém ia pedir... Ah, um diploma de Navadvipa era válido no mundo inteiro, na Índia. A Índia é a terra do, do conhecimento. Então, aqui, as pessoas conheciam Navadvipa como um lugar elevado, como um lugar onde se a pessoa tinha um diploma daqui, era essa pessoa que era muito estudada. Qualquer lugar da Índia como em Mithila, que é o lugar de nascimento de Sitadevi. Mithila era também um lugar muito elevado, de pessoas muito estudadas. Então, finalmente, se alguém não recebia um diploma de para com o tempo isso foi perdendo importância. Mas, naquela época, era importante receber um diploma aqui. Como essas cidades que tem na Europa, não, Oxford e tal. Navadip era o Oxford da Índia. É o contrário. Não é Oxford que é, é a Navadipa. Navadipa transcendental De qualquer forma tapana mishro tapana também estudou em Navadipa Isso não significa, quando os Vashinavas vão aprender, não significa que eles vão para a universidade para aprender alguma coisa, porque é só um passatempo, eles têm conhecimento transcendental, eterno. Como no caso de Bhakti Thakur, que aprende, esse professor famoso, esse, é, esqueci o primeiro nome dele, esse Sagar, Mahaprabhu, na verdade, é o guru de Keshavabharati. Ele aparece em sonho para Keshavabharati e pergunta: "Esse é o mantra que você vai me dar?" Ele pergunta para Keshavabharati: "Quem dá mantra para quem? Keshavabharati dá mantra para Mahaprabhu, Mahaprabhu dá mantra para Keshavabharati. Essa é a questão. Ele aparece em sonho para Keshavabharati antes de receber a iniciação e diz para ele os mantras que ele precisa receber. Da mesma maneira, temos que entender que naquela época Varanasi também era muito conhecida. Como um lugar de estudo. Se você queria receber alguma educação, você tinha que ir para lá. Então o Diva Goswami foi até Varanasi. E o escritor, eu quero o Guru Madhushan Saraswati, foi surpreso de ver o braço fino desse homem. E o Guru ficou impressionado ao ver o, a sutileza cerebral deste menino. Então, Maharaj está falando dessa personalidade que antes era um discípulo de Sarvabhuma Bhattacharya. Então, Madhusudana Saravsvati era um discípulo de Sarvabhuma Bhattacharya, que também se converteu. O pelo poder de Chaitanya Mahaprabhu. Então, muito bem. O filho de Tapana Mishra já estava em Varanasi. Então, para ele não faltou ocasiões de estudar de tudo. Quando os pais se foram deste mundo material, ele veio e encontrou os Goswamis. Mas, a, o Harikata, a voz dele era tão linda, um verso do Bhagavatam, que ele recitava, ele falava em cinco ou seis diferentes ritmos e tons musicais. E todo mundo sentia, quando ele falava, uma atração como por um imã. Então, Sanatana Goswami Pada, Rupa Goswami Pada, se sentavam com olhos fechados, apesar dele ser júnior, eles ouviam o Bhagavakata que ele pronunciava. Está escrito assim. Eles ouviam Raghunata Das Goswami. Então, estou falando que Haridas Thakur, Ragunatha Das Gopalabata. Goswami. Então, eles estão falando de Ragunathabata. Eu eu sei da. Sir Jairupa Sanatan Shri Jiva Gopalabata. Das Ragunatha. São seis Goswamis O primeiro Ragunatha é Gopalabata. E o segundo, Jairo Pasanatana, Bata Raghunatha. Sri Jiva Gopala Bata, Dasa das ragunata ragunata Raghunatha, Raghunatha Dasa so, anyway, seis. Banki head, então, Banki Bihari, as deidades de Banki Bihari, foi encontrada Aridas, pelo grande Vass sábio das Thakur da Nimbarka Sampradaya. O, main, o bhajana principal dele era cantar os santos nomes e kirtanas. Ele cantava lindos kirtanas com uma voz linda, com um tom de voz muito bonito. Os pássaros nas árvores ficavam parados para escutar a voz dele. E dia que Banki Bihari foi descoberta, ele abraçou os pés de lótus dessa deidade. Tomara então, hoje estava dizendo que naquela época ele ficava numa floresta. Ele ficava num lugar onde não podia, era quase impossível servir. Mas ele colocava a deidade ali mesmo e servia. E a maneira dele servir era cantando. Às vezes ele oferecia alguma água, alguma coisa, mas a maior parte do tempo ele cantava para as deidades. E o cantar dele era tão doce que Banki Bihari, as deidades, ficaram muito é, apaixonadas em escutar ele cantando, a Deitya estava lá e ele cantava, e as deidades ficavam escutando. E o Senhor Supremo, não, não Bhagavan na forma de Bank Bihari, ficava muito feliz a ouvir aquele bhajana dele, os kirtanas que ele cantava. Então agora nós vamos contar algo sobre a gravidade e a profundidade do seu cantar. Ele teve um discípulo chamado Tansen. Tansen. Tansen. Era um grande cantor. Ele era um cantor tão talentoso que o rei de Nova Delhi. Ele pedia que ele fosse lá cantar e dava honras para ele. <risos> ele era, estava escrito como um grande artista pandita, cantor. Eles arranjavam essas assembleias, como Bikramadito, como Bikramadito, não hoje, já há muito tempo. Bikramadito, ou muitos, muitos kings eles sempre usavam alguns personagens importantes da sociedade. Alguns eram expertos em ciência e tecnologia, aquele tempo. Alguns eram expertos em arte e tecnologia. Então, os grandes reis eles tinham sempre expertos em cultura, em arte, em tecnologia, em ciência. Um brâmana que tinha capacidade de fazer yagyas. eles na corte, eles coletavam pessoas que tinham grande conhecimento. E se algum problema aqui acontecia, eles chamavam esses conselheiros para ajudar. Esse era o método dos grandes reis. Então, esse Tansen era membro dessa corte real do rei de Delhi. Então, quase todos os dias, o rei. Ele ouvia algumas canções. Um dia, o rei Akbar disse para ele, eu gostaria de encontrar seu Guru Deva. Você disse que seu Guru é um devoto exaltado, que ele conseguiu descobrir Banki Bihari, você não vai levá-lo. Não posso vê-lo. Olha, ele não gosta de encontrar pessoas mundanas, ele fica sozinho, ele não encontra com ninguém. Ele não encontra com ninguém. Já pensou, eu vou falar para ele de, do senhor que é um rei, eu não posso garantir que ele vai encontrar. Eu não sei se eu posso levar você para encontrar meu guru ou não. Vamos tentar. Então, o rei Agbar colocou uma roupa muito simples e muito secretamente eles foram até este Vaishnava chamado Haridas. Talvez ele esteja ocupado em bhava, ele esteja imerso no êxtase relativo a Krishna. Então, ele vê que o Guru vai começar a cantar para o Senhor. E Agubarbas vai dizer: A gente não pode ir agora, ele está cantando. Vamos deixar ele cantar, depois a gente vai lá, vamos ficar aqui, a gente escuta. Então, o rei. E esse Tansen, o discípulo de Haridasa, estavam escutando atrás de uma árvore perto da casa dele, do Guru. E eles ouviram ele cantando, uau, wow! o rei enlouqueceu. O rei queria pular nos pés de lótus dele e o, o, o discípulo falou, não, não faça isso, ele não vai gostar. Então, Agbar Bas não pôde encontrar com o Guru, com o Haridas. Ele não conseguiu se encontrar. Eles voltaram, ele só conseguiu ouvir esse bhajana. Só isso aconteceu. Ele ouviu um bhajana lindo, e o bhajana que ele estava cantando, só a deidade de Banki ele cantava quase carregando a deidade no colo um e cantando para a satisfação da deidade, como se fosse um bebê. E o rei, Agvarbasa, quando ele voltou para Delhi, ele pediu, Tansen, você é um grande cantor, você pode cantar essa mesma canção cantada pelo seu Guru, eu gostaria de ouvi-la de novo. Ele pediu para Tansen. O rei disse, você pode cantar a mesma música que seu guru cantou? Eu quero ouvir. Você me deu ordens, eu posso tentar. Então Tansen começou a cantar. E Tansen era um cantor, tal, que se eu colocasse uma pedra na água, a pedra derretia. Você não acredita? Isso existe. Quando está tudo seco, todas as folhas das árvores se foram. Tansen cantava a Chantaraga, um tipo de raga, e as folhas nasciam nas árvores. Você não acredita? Você acha que é história, que mitologia? Pode procurar isso. Está nos livros de história que isso existia. Às vezes. Existiam eh, concursos, ele não era alguém que gostava de desafiar ninguém. E ele tentava derreter pedras. É, a gente sabe que as músicas às vezes quebram cristal, não é? Parênteses. As árvores estão secas, você podia arranjar folhas? As músicas têm um poder, a música tem um poder tão elevado que você não consegue nem imaginar. A Gwarbassa cantava. Depois que as músicas acabavam, a Assembleia ficava de olhos fechados e tentava controlar as emoções. A canção acabou. Mas eles ficavam em silêncio cinco, sete minutos, sem conseguir falar, de olhos fechados, experimentando o prazer de ter ouvido aquela música, tentando digerir as emoções. E o rei abriu os olhos e disse para Tansen: "Tansen, excelente, incrível. Mas não como o seu guru." Tansen, a sua música é linda, fantástica, mas não, não consegue tocar a qualidade da música do seu Guru. E Tansen, com as duas mãos juntas, disse, ó oh, Rei, hey, meu Guru é um devoto puro. Ele canta somente para a satisfação do Senhor Supremo, e eu canto para a sua satisfação. Ele canta para a satisfação de Deus e eu canto para a tua satisfação. Como é que a qualidade pode ser a mesma? Se eu tentar dar o Harikata para a satisfação do Senhor Supremo, a qualidade sobe. Se eu dou o Harikata para a minha satisfação, a qualidade não pode subir tanto. Se eu não conseguir me perder no meu Harikata, e eu não consegui nem saber o que eu disse, esse é o verdadeiro Harikata. Eu falo para Krishna, para Krishna, então Prabhupada Bhaksidenta dizia, enquanto estivermos atraídos com o corpo, com as coisas do corpo, até lá nós não podemos fazer bhajana real. Então Bihari foi descoberto dessa maneira. As pessoas não conhecem quem, não sabem quem são os Goswamis. As pessoas vão para o Banque Bihari ver, mas eles não vão para os templos dos Goswamis, os turistas que vão para a Grindavana. A gente vai uh, raramente para o Banque Bihari. Porque as pessoas que vão lá são materialistas, geralmente, nesse templo. Você vê eles, você vê que eles são turistas assim, querendo vir de carro, com ar-condicionado. Põe o carro lá, ficam com fome, come, compra mala. Ah, oh, vimos Banki, Bihari, Kijai e vão embora. Eles acham que esse é brindava, né? Vão embora. Lamber as fezes da vida material, os excrementos da matéria. E eles voltam para a vida material, lamber a ilusão. Então, como é que a gente pode considerá-los devotos assim? Nós vamos falar mais amanhã, depois de amanhã. Você pode se lembrar das glórias de Vrindavan? Vajeevajai karanjanan, samasthapapkhandanan, sabhakta chitaranjanan, sadaivanandanandanan, sadaivanandanandanan, sadaivanandanandanan. Manchakalpa dhuvrsa-kibhasa-nudu, kukupacitan, pavana dhuvrishnan.